No Laliu ali mesmo, eu subi a 10 criativos, que nem eu já expliquei para vocês. Já subi com 72 criativos totalmente diferentes. Onde eu gastei mais ou menos ali em torno de 60 reais pra fazer teste de 72 criativos, tá galera? Então, com o ticket baixo a gente tem mais essa volatilidade de preço ali. A gente consegue testar muito... Com valor bem pouco, tá galera? Então, o primeiro passo de todos mesmo é o criativo. Quando você tem um criativo que vende, que você sabe ali, você subiu os, te os testes de criativo e viu que um deu muito boa, aí você começa a fazer otimização. Aí você começa a otimizar para ter um custo por clique mais baixo. Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo. E dessa vez a gente vai falar de otimização de campanha, tá galera? Um dos assuntos mais falados em... Praticamente todos os grupos aí de WhatsApp, onde você está, é como otimizar a campanha de maneira correta, tá galera? Então, eu vou falar três passos que eu sigo aqui, diferentes tipos de ticket, tá? Ou diferentes tipos de, de produto que a gente tem ali tanto em diversas plataformas aí de pagamento que a gente tem, né? Bripe, Monetize, Hotmart, Perfect Pay, entre outras plataformas aí onde a gente tem de afiliação, tá, galera? E eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês os três passos que eu faço para fazer otimização de campanha e vou te dar um bônus também que eu tô utilizando agora, tá, galera? Então vamos lá. O primeiro passo de todos, galera, é criativo o criativo ele vai mandar em tudo galera se você não tiver um criativo bom um criativo que chama atenção um criativo que converte não tem como a gente otimizar a campanha tá galera muitas vezes é a pessoa quer otimizar a campanha sem mesmo ter um criativo que vende bastante eu já ensinei para vocês aqui no canal como fazer ter um custo por clique barato um ctr alto um cpm baixo e um CPC, né, que é custo por aquisição, CPA na verdade, né? Custo por aquisição mais barateado, tá, galera? Então, se você não tiver um criativo ali, onde também eu ensino como validar vários criativos no receita de bolo, onde a gente, isso daí, ele tá funcionando muito bem ainda com ticket de valor baixo, tá, galera? O ticket de valor alto, a gente tem que saber muito os números para estar tá fazendo receita de bolo, depois que você sabe os números que você tem com o ticket mais alto, você consegue utilizar o receita de bolo tranquilamente. Mas... Quando você está em teste de criativo, quer dizer que você está com um produto novo, é, entre aspas, né? Um produto novo, você não sabe muito bem o, o que, que você vai fazer ali com as suas campanhas, né? Então a gente tem, esse, tem que pensar muito bem referente aos valores de ticket, tá galera? Como o valor de ticket baixo a gente consegue testar mais criativos gastando bem pouco, bem pouco mesmo, com, com receita de bolo você tem... É uma ampla variedade ali de testes de criativos, que nem é, no laliô ali mesmo, eu subi a 10 criativos, que nem eu já expliquei pra vocês, já subi com 72 criativos totalmente diferentes, onde eu gastei mais ou menos ali em torno de 60 reais pra fazer...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 E um custo por aquisição mais baixo ali, onde fazendo várias estratégias, eu ensino para vocês como baixar e aumentar esses números, tá galera? Depois que você tem o criativo que vende, a segunda opção, tá galera? A segunda opção não, o segundo passo, o que você vai fazer é o público. O público ideal ali, o público que compra, tá galera? Como a maioria agora dos afiliados tem que ter estrutura própria, eu indico muito... É, o aplicativo Naveg, onde ele vai te dar todos os dados das pessoas que entram no seu site, tá? Tudo, idade, interesse, é, gênero, localidade, onde ela mora, região, né? Então, assim, você sabendo desse, desse espaço, agora você começa a segmentar o seu público ainda mais. Nos tickets muito baixos ali de 20, 30 reais, eu não gosto muito de segmentar Nesse tipo de interesse, localidade, eu deixo mais ele aberto. Dependendo do, do nicho que a gente está ali, eu só modifico mais ou menos a idade, somente isso. E se for para específico para mulher, eu anuncio só para mulher. Se for para homem, somente homem, tá galera? Ticket baixo. Agora, se for um ticket mais alto, aí eu começo a colocar interesse, como é, alguns gestores de tráfego é, falam se a pessoa tem interesse em Uber, é, iFood, Netflix, a tendência é ter pagamento mais pelo cartão. Eu fiz esse teste e não tive muita vantagem assim não. O único teste que eu fiz e tive resultado foi quando eu instalei o Naveg, verifiquei todos os interesses das pessoas que entravam no meu site e fiz ali onde saiu bastante venda com interesse em tecnologia. Por incrível que pareça, não sei o porquê, mas a grande maioria que teve interesse no o Kit foi com é, interesse em tecnologia tá galera a dica bônus para vocês galera é o seguinte testar o produto em outras plataformas que nem o meu foco atualmente é em facebook ads eu quero aprender ao máximo ao máximo sobre facebook ads todas as ferramentas ali para não estar tá anunciando sobre facebook ads mas quando você quer otimizar a sua campanha não pense só em facebook tem tabula tem google ads tem o próprio youtube tem diversas ferramentas que a gente pode estar tá otimizando ali nosso ganho, tá galera? Então, assim, não foque somente em uma plataforma, que nem eu foquei no Laliô e me arrependi, porque eu poderia estar tá sabendo agora diversas plataformas de anunciar sem estar tá perdendo dinheiro, tá galera? Que nem agora. Para você testar uma ferramenta, você está investindo dinheiro para você aprender. Então, nesse caso, você acaba gastando um pouquinho a mais do que você necessita ali para estar tá aprendendo outras ferramentas e agora eu tô passando por isso então eu aconselho vocês já começar a futicar outras ferramentas que você pode estar tá anunciando também tá galera e agora galera nosso quarto e última passo para você tá otimizando sua campanha ali no Facebook Ads tá galera o quarto passo é o orçamento você saber o quanto que você pode gastar o quanto que você pode gastar por dia o quanto que você pode gastar por mês que nem eu é, eu já expliquei para vocês algumas vezes aqui sobre o orçamento teve uma vez que eu calculei o valor ali de 30 dias porém esse esse número para mim não dá ele tem que ser 35 dias 40 porque que nem eu já expliquei se você faz uma venda no dia primeiro a pessoa paga no dia 5, você só vai receber no quinto dia do mês que vem você não vai receber primeiro no dia primeiro quando aquela venda foi de fato efetuada né ela só vai ser é, você só vai receber de fato quando o pagamento for liberado. Porém, galera, é, hoje em dia a gente tem algumas plataformas como o Pix e algumas plataformas estão recebendo com dois a três dias o boleto. Então, isso está tá mudando muito, tá, galera? Então, dependendo da plataforma ali, você pode ter até cinco dias ali para estar tá calculando seu orçamento. Isso é muito bom, galera, porque a gente gasta 500 reais em cinco dias, quer dizer que é 100 reais. Em vez a gente. Se a gente tivesse 500 reais, a gente ia gastar é, praticamente 15 reais durante 30 dias. Agora a gente pode gastar 100 reais durante o dia. Quando você tem o criativo que vende, é, o público que compra e tem essa, esse orçamento com curto espaço de tempo, você tem uma demanda muito, mas muito maior mesmo. Então, assim, em vez de você estar tá alcançando 100 pessoas durante o dia, que era com 10 reais, você vai alcançar praticamente 10 vezes mais. Você vai alcançar 10, 100. 200 vezes mais porque você está investindo quase o triplo, o quadruplo ou 100 vezes a mais ali. Que nem se você colocar 10 reais por dia e está agora anunciando 100 reais agora você está alcançando 10 vezes a mais o seu público. Então isso é muito, mas muito vantajoso mesmo, galera. Então assim, hoje em dia as plataformas de pagamento, ela tá tendo essa mobilidade ou essa expertise de estar tá pagando o afiliado ali em dois dias, três, quatro ou cinco dias. Que nem quando eu comecei no novo projeto, tinha uma plataforma que ela pagava em sete dias. Sete dias já tinha um, uma rotatividade muito grande, galera. Imagina uma rotatividade de dois a três dias onde o nosso boleto cai. É, entre dois a cinco dias ali. Então, e nisso... É, 76% das pessoas brasileiras compram com boleto Então 70% das suas vendas vão ter um giro muito rápido ali, galera Então então vocês têm que calcular dependendo da sua plataforma de afiliado Hotmart, Bripe, Monetize, Perfect Pay, entre outras, tá? Ah, você viu ali que ela paga em dois dias o boleto Então você pode calcular entre três e quatro, até cinco dias Cinco dias eu acho que seria o ideal, tá, galera? Porque se a pessoa... Compra no dia primeiro, paga no, no terceiro, você vai receber no sexto dia. Então, eu acredito que no quinto dia ali, calculando o um valor de cinco dias ali, já seria o ideal para a gente estar tá anunciando. Eu já tô refazendo meus cálculos aqui para ver certinho. tá em torno de cinco a seis dias, mais ou menos, dependendo da plataforma. Como eu anuncio na Bripe, então a gente tá em torno de cinco a seis dias, tá, galera? Outra dica que eu passo para vocês, onde você vai ter uma otimização da sua campanha muito ideal, sem gastar muito, tá, galera?